Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like e esse vídeo com seus amigos e familiares. Bom, vamos direto para a informação. Eu estou aqui com a informação da pesquisa a respeito do Hatanabá. É uma pesquisa que está sendo feita pelo Instituto Dakila. Bom, vamos direto para a informação. O Instituto Dakila... Tem feito algumas pesquisas e descobertas na Amazônia. Diz assim, olha só. A cidade Ratanabá na Amazônia, que possui avançada tecnologia e construções arquitetônicas, foi descoberta e divulgada pelo Instituto d'Aquila Pesquisas. Essa descoberta, sendo entregue à população de forma gradativa, tem levado ao mundo um exemplo de civilização e sociedade que pode ser aplicado e transformar a vida de todos de forma altamente positiva, o que concluiria e unificaria um grande quebra-cabeça do passado e também importante para o futuro. Ratanabá por Urandir Fernandes de Oliveira, fundador do Instituto Dakila Pesquisas. Aí diz assim ó, a civilização dos Murilo foi a primeira que chegou à Terra há 600 milhões de anos atrás, aqui é a informação conforme eles colocam, tá bom? Os muril ficaram aqui até um pouco antes da elevação dos Andes, por volta de 450 milhões de anos atrás se estabeleceram por um período de 150 milhões de anos, mapeando e demarcando o nosso planeta. O objetivo deles não era colonizar, porém, trouxeram pessoas para ajudar no seu trabalho. O Império Central dos Muril ficava na região onde hoje existe a Floresta Amazônica. Esse império que era o centro de toda a civilização, a capital do mundo, era chamado de Ratanabá. Após a finalização do trabalho de mapeamento, os Muril foram embora deixando suas construções e tecnologias. Inclusive o Instituto Dátila, eles dizem que encontraram né, nessa cidade que está escondida na Amazônia, encontraram lá é, encontraram artefatos tecnológicos lá nessa cidade. Tá? mas eles não tiveram autorização do governo para estar divulgando, inclusive foram proibidos de prosseguir nas suas pesquisas adentro ali na Amazônia com relação a essa cidade perdida, que seria o centro de toda a civilização do mundo antigamente. Tá? Então segundo Urandir, que é o fundador do Instituto Áquila de Pesquisas, o verdadeiro interesse das outras nações no Brasil, especificamente na Amazônia, é justamente por essa cidade perdida de Ratanabá e toda a tecnologia antiga que se pode encontrar nessa cidade perdida de Ratanabá. Então eu recomendo fortemente que você possa estar pesquisando a respeito disso junto ao Instituto Áquila. Inclusive eu pude constatar em um dos vídeos do Instituto Áquila eles mostrando que inclusive a União Europeia já está fincando bandeiras tá? em regiões na Amazônia. Então, esse é o verdadeiro motivo pelo qual eles têm interesse na Amazônia. Não é questão de ouro e é apenas isso não. Tem a questão da cidade de Ratanabá, que seria o centro do mundo. Tá bom? Então nós temos aí esse interesse das nações aqui no Brasil. Então, junto a isso, nós temos também a declaração de Vladimir Putin na ONU dizendo que a Amazônia é território exclusivo do Brasil. Nós temos o Brasil no BRICS, tá? Que é encabeçado ali por Rússia, China, tá, Índia. Então, Veja só, a União Europeia colocando bandeiras em terras da Amazônia. O Putin tendo lá seus problemas com a União Europeia, né? Na questão da Ucrânia. E ao mesmo tempo fazendo declarações de que a Amazônia é do Brasil. O mundo de olho na Amazônia. E a União Europeia ficando bandeiras, tá bom? Em regiões ali na Amazônia. Isso tudo é pra gente ficar atento, pra gente ver como que... As peças estão se movimentando nesse xadrez. Eu falei na Rússia também. Eu agradeci o Putin, que não se discutiu em mais de um momento pessoas climáticas do mundo. Países do lado de cá, lá da OTAN, né, é, queriam votar a, Vamos assim dizer. Queriam decidir que a autonomia né, da Amazônia não seria mais nossa. Deveria ser administrada por um ponto um ponto de país do no... mundo. Quem ficou do nosso lado falou, olha, foi o Prevê de Putin. Espero que essa informação tenha sido de relevância para você. Eu vou estar deixando o link aqui desse site na descrição para que você possa estar lendo ele na íntegra, ok? Então vou ficando por aqui, sou o Gleison Santos, canal Método Secundário, Shalom Shalom, e até o próximo vídeo.